o... Os desenvolvedores do jogo aí acabaram de twittar aí que o jogo vai estar tá... vai tá lança... lançando aí entre novembro, final de novembro e começo de dezembro aí, galera. Já tá aí as primeiras imagens do Soccer Manager aí pra PC, né? Pra quem tanto me pergunta aí né no, no canal, tá aí algumas, algumas imagens, né? Que vocês podem ver, os clubes, pá... Tudo certinho, comemoração de jogadores, deixa eu ver aqui Isso aí, essas são as fotos, né? Vamos dar uma olhada aqui Não tem uma data de lançamento ainda, como eu falei pra vocês, né? É entre o final de novembro e o começo de dezembro, tá galera? Pô, o que que? Mas tá indisponível em português do Brasil Calma aí que eu já explico, hein galera? Calma aí que eu já explico Vamos aqui dar uma olhada, aqui mais abaixo vocês vão ver os idiomas que estão disponíveis, né? A gente não joga com o português do Brasil, a gente joga com o português de Portugal, por isso que tá selecionado com o Vzinho aqui. Então, fiquem despreuc... despreocupados que vai ter português de Portugal aí, né? Os irmãos ajudando nós aí, o pessoal de Portugal aí, mano. Um abraço pra Portugal aí, inclusive. Vamos lá? Tá aqui falando sobre o jogo, pai e tal... Aqui é o requisito do sistema Aqui é o requisito dos sistemas aí Né, pro soccer manager rodar no seu PC, né É um sistema de 64 bits, né Ter o um Windows 7, um processador de 1GB, né é 2GB de RAM É uma placa de vídeo aí Não precisa ter uma placa de vídeo, né Boa pra rodar o FM Ou o SM, no caso é a versão do DirectX 11, né Um armazenamento de 500MB, né Espaço disponível. O jogo vai rodar tranquilamente na sua máquina. Beleza? Outra coisa que eu já deixei ele na lista de desejo, né? Quando lançar, ele automaticamente já vai estar lá na, na minha Steam. E beleza, galera. Esse aí é o vídeo. Vou deixar vocês aí com mais algumas imagens aí, né? Do Soccer Manager. E valeu, galera. Muito obrigado aí. Pela participação de todos aí. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo notificações. Passe no nosso canal, parceiro. Link na descrição e tamo junto. Valeu! Ah, e se você quiser comprar o FM22, link na descrição. Usando o meu cupom você tem 10% de desconto. Valeu, galera. Tamo junto e fui! <música>